Mano, só queremos mostrar a loucura que tá esse Cosco, mano. Tanto de gente, gente, gente, pra tudo que é lado, gente, gente, gente. Olha os cachos. Gente para um gente para um caralho. Muito bom dia, começando mais um The no Canadá pra vocês, e como prometido, estou fazendo um vídeo no Cosco, que é um conteúdo que. Por que vocês gostam tanto de vídeo no Cosco? Fala pra mim. É tipo o Suns Club no Brasil, gente. Hoje nós viemos com o Leozinho. Oi, Leozinho. Esse é um dos melhores atuadores de Montreal. E a minha esposa, né? Olha que coisa linda. Que mulher maravilhosa. Vamos falar de Cosco, amor? Você gosta daqui? Eu gosto. Você gosta, Eu né? Eu gosto. Bem brasileira você, não é mesmo? Claro. Brasileiríssimo. Brasileiríssima. Vamos falar de preço. Vamos falar de Costco. Vamos falar de compras. Vamos falar de muitas coisas. Hoje eu não vou comprar muita coisa, não? <risos> Mentira! Mas vou mostrar pra vocês um pouquinho dos preços aqui, beleza? Fala de preço aqui, ó. Sacos de lixo. Vamos lá. 90... 90 sacos de lixo por 22 dólares. Olha, o paquete de 80... Amor, 90 e 80? 90 e 20, 10. Não. Paquete de 90. De 21. 99 é isso, já aprendi. É já aprendi. C'est correu? Você é perfeito? É perfeito. é bom. Isso daqui, quantos? Isso aqui é um bagulho da hora. É tipo um alcance. Le plus resistant. Que é muito bom. Sei, trebou. strong e flexible. Isso aqui tá em inglês, meu. Strong and flexible. Strong and flexible. É igual você, Léo, strong and flexible. Aluminium foil. Agora você descobriu o que é. Agora descobriu. 200 metros de alumínio, quanto está? 28,99. Apenas no carro? Não, é o Cosco. É o Cosco. É o Aqui é. vai ver tudo grande assim. Gigante, é. Né? é. Você vai usar o ano inteiro. No ó, pra você poder embalar as comidas. você embalar as comidas. 25 dólares Então, tipo assim, você vem aqui, você gasta uma grana Mas você não gasta uma grana depois pro ano inteiro, tá ligado? Isso vale bastante a pena Ó, isso aqui de cachorro vale a pena, ó, ó tá vendo? É um negócio gigante, ó Vem 500 gramas de comida pra cachorro E tá quanto? 10,99 Olha lá, 10,99 Chocolate da Lindt, que é uma coisa que todo mundo sempre pergunta também, ó Um Lindor com 707 gramas De chocolate Lindt Por, por, por, por, por 18,99 Então o preço tá legal o preço tá bem bom. Achei que eu tinha perdido o Léo já. Ó, frango pra congelar até... tá quanto, quanto tá, Léo? Ah, 22,99 quilos, tá caro. O Marte é mais barato. 22,99 quilos? o Marte é uns 19, 17, às vezes. Eu costumava pagar um pouco mais barato nisso daqui antigamente, hein? Será que é a inflação, cara? Pode ser. Será que é o Lula? Teve uma grande inflação. Faz o L aí, galera. Faz o L aí. Será que é o Lula, gente, que tá fazendo <risos> esse... Vou cortar essa parte. <risos> Vou cortar por aí, mano. Aqui temos carne, essa parte de carne é interessante. Olha o tamanho do bifão: 46,99 o quilo. Esse é o tipo de carne que eles acham que é premium aqui ah. no, no Canadá. Né? E no Brasil não é? No Brasil é, é normal. costela no Brasil é barato, né? É. E aqui a picanha é barata. Aqui, ó: Top sirloin, Isso aqui, cap, Top sirloin cap, é a picanha. Ah, aqui. Aí, olha só: vê o preço, ó: 16 dólares o quilo. 16 dolinho o quilo, ó: 3 quilos de picanha. Mais barato que o que o frango. Nossa. Mais barato que a tilápia. Vale a pena. Amor, vamos levar uma picanha em vez de levar o, o bife em cubinhos? Você que sabe, você que cozinha, meu bem. Porque <risos> a gente pode fazer um arrozinho com picanha, corta e tal, de, Eu deixo ela cortadinha. Se quem cozinha é você, o dono da cozinha é você, você que manda. Ah, né? que coisa maravilhosa essa mulher, oh. velho. É o quê? Carne moída. Vamos comprar carne moída também. Carne moída, vamos ver quanto está aqui. Ó, 2,6 kg de carne moída, 26 dólares. Para mim tá bem legal isso aqui. Aqui você pode pegar 3 kg também por 30, 30 dólares, 3 quilos de carne moída. É, pra quem não sabe, tipo, aqui, essa aqui é magra, né? Aqui eles vendem magra, esta, extra magra, e tipo, hum. ainda tem, você pode até achar um extra, extra magro. Tipo, pra mim, no Brasil, o patinho é muito mais magro que qualquer extra magro aqui. Eu, sinceramente, eu gosto muito mais de fazer isso, assim, comprar um, comprar um monte de comida, um monte de carne de uma vez só, porque aí a gente já congela... Então eu acho que vale a pena, porque aí a gente compra bastante comida, bastante carne, estoca, eu deixo tudo cortadinho, coloco tudo em saquinho e deixo já as porções certinhas no, no, no congelador. Então, pra mim, é o que vale mais a pena. A gente gasta uma, uma porrada de uma vez, mas aí é dois meses também de comida que a gente não precisa pedir. Se você for colocar na ponta do lápis, você vai ver que se você for pedir comida, você vai gastar tipo dobro ou triplo. Do que fazer isso aqui. No Canadá, tipo... É caro, né? É caro pra cacete. Você paga, tipo, imposto em cima, mais a taxa do aplicativo, mais... mais o entregador. Mais o entregador e mais a gorjeta do entregador. E mais a tipe. É isso mesmo. É isso mesmo. A gente paga muito, cara, para entregar comida pagar, aqui. tipo, no McDonald's, você vai pagar no Big Mac lá, 13 dólares after taxes. Se eu for pedir no aplicativo, vai dar 22, 24. Dá, tipo, 10, 15 dólares só para você receber a comida na sua casa. É muito absurdo. Então, tipo... 15 dólares, por exemplo, é um, um terço do que eu tô pagando nessa picanha. Essa picanha tem quase 3 quilos. O que, que é isso, Léo, que você pegou? É uma salada de quinoa, é tipo, dura a semana inteira. Olha, yeah. é ótimo você fazer marmita e levar para quem tá chegando, que faz trabalho e depois vai pro college. E não, e não estraga. É, uma semaninha garante, pelo menos. Gente, essa parte aqui é uma parte que eu já não digo que é tão barata. E ele tá. Cadê o preço aqui dele? 31 dólares por um kg e 100 de queijo. Muito bom. E agora temos o quê? O Havarti, que é o que você come no café da manhã, né? Isso, sem lactose. Havarti sem lactose. Conta isso aqui, amor. Não, aprender, não. não viu o preço, não. né? 10 dó 10 dó por quanto? Temos aqui o quê? 620 gramas de queijo, ó. 620 gramas de queijo. 10 dólares. Essa parte aqui é uma parte interessante, porque aqui são as comidas que eles mesmos preparam aqui no Cusco, ó. E já é pronto. então você vem aqui, já pega E você só esquenta na sua casa, ó Porra, que que é isso aí de, de, de, de camarão? É pênis com camarão É o quê? Pênis com camarão Olha, você quer isso aqui pra gente almoçar hoje, mano? É Então esse aqui vai ser o nosso almoço hoje? É Pênis com camarão Pênis com camarão Vou Não, levar... pênis Ô, <risos> Léo, quer almoçar lá em casa um pênis com camarão? Então ele é É <risos> Vamos levar o pênis, tá? Canudinhos de maçã. Apple Pie Rose. ele tá quanto esse aqui, hein? 13,99, gente. 14 dólares. E vem 16 peças, ó. 16 peças dessa aqui, 14 dólares. Eu acho que tá bem bom o preço. Tá bacana. 8,49 nós temos. Esse presuntinho aqui. Só que esse aqui já são proschutos. Esse aqui já é presunto mais... Mais chique, né? Esse aqui já é o presunto pra nós que é intercambista, entendeu? Um quilo de presunto. 15,99. Isso é um preço bom, mano. Quem tá chegando quer... Gastar pouco dinheiro, você janta aí um sanduíche de presunto, que nem o Chaves. Que nem o Chaves? Me dá um sanduíche de presunto, Kiko. Quer um sanduíche, Chaves? Sim. Salame R$10,99, ó. Só que vem tudo isso aqui de salame, ó. Olha o tanto de salame que vem, vem Tem isso daqui também, que é bem legal. Só que isso daqui é, é meio caro, entendeu? É tipo uns 60 quilos de mulher. Só que esse aqui... 60? Esse aqui vem sem preço. Mas essa aqui é uma mulher que você não encontra em qualquer lugar também. Você não encontra uma dessa no Cosco, entendeu? Essa aqui você encontra só nas aulas de francês no, em Montreal. Então venha fazer intercâmbio de francês em Montreal pra você encontrar o amor da sua vida que não encontrei. Oh. Oh. Agora, dica de ouro do de Deote pra vocês, cara. Não venham no Cosco de domingo. Mano, tá quase, tá quase precisando colocar um farol aqui. Se liga. Olha que tá, tá a fila pra entrar na câmera fria. Precisamos de alguma coisa da câmera fria? Não, precisa... nem que me pague. então vamos embora. Câmara fria tá mais quente do que lá fora hoje, viu? aqui ó. Temos aqui um quilo e de batata, R$6,49 6,49. Tá? tá bem bom o preço da tá batata, viu? Mas só que a batata, olha o tanto de batata que vem, mano. Nós temos também Stella Artois R$ 35,99 por 28 garrafinhas de Stella. isso aqui tá bom, hein? e 35,99 por. 28 garrafas de 355 ml. Tá bem bom o preço, hein? Tá bom comprar cerveja no custo, tá, tá maneiro. Aqui chegamos aonde? Na Austrália. Que meus amigos aí que estão vendo esse vídeo aí vão chamar de o quê? De shit wine. Isso aqui a gente chama de shit wine na Austrália. Você chega no, no bottle shop, pede, quer é some shit wine? Ele vai te mandar esse aqui. Que é um vinho de caixa. Ruim pra cacete. Que tem ovo na composição. <risos> que nojo. E ele tá... 39,36 por 4 litros de vinho. Isso aqui, ó, com 40 dólares, você fica bêbado dois dias. Aquele ali é o quê? Tendre ah, é, de brócolis. Ah, não, de brócoli eu não quero, não. Não, mas brócoli tem cheiro de peido, velho. Comenta aqui embaixo se você também acha que brócoli tem cheiro de peido. Ah, é, vai, Léo, não deixa de dar o like. Não deixa de dar o like aí porque fortalece o canal, né? E chegamos no momento onde todo mundo acha absurdo, ó. 32 latas de Coca-Cola por 14,969. Antes era tipo 11 e alguma coisa, né? É mesmo, aumentou ainda. Né? Aumentou um pouco. Mas mesmo assim, tipo, é mais barato tomar água aqui. É mais barato tomar refrigerante do que tomar água. Isso é muito verdade. Obrigado, Léo. Coquinha diet, né? Coquinha diet, né? Porque nós estamos o quê? De dieta. Olha isso aqui, eu derrubei café na minha roupa hoje. Ai, que burro. Tá zero pra ele. Estamos de dieta, né, Léo? Você vai, vai na dieta também, Léo? A gente tá sempre começando a dieta. Né? Sempre começando, né, cara? Tá. Esse Nunca é o espírito Nunca desista, cara Nunca desista Isso aqui é uma coisa que eu sempre compro Que é o Gatorade 28 garrafas por 19 dólares E eu sempre pego esse zero aqui, ó Porque então, às vezes não tem o que tomar em casa Às vezes eu quero tomar um negocinho e tal Eu tomo um Gatorade que, que não, não engorda É Gatorade zero E aí daqui a pouco vai vir gente falar Que é, mas o Gatorade tem ácidos e não sei o que Que fazem você... O que, que foi? O que, que foi? O que foi? Que... Ah... Isso aqui é... Oh? é uma boa dica, né? aqui no cross, que é muito mais barato do que nos mercados. Filadélfia normalmente eu pago uns 12, 13 nesses dois, que é um, cada um é meio quilo. Sim. No mercado você vai pagar naquele pequenininho assim, tipo, 7 dólares. Ah, então vale muito mais a pena, Mas isso aqui vem o quê? 500 gramas de cada, ou dois? Cada um vem 500 gramas. Então vem um quilo por? Uns 12, 13 dólares. 12, 13 dólares. Depende do dia. Uma coisa importante de falar são as batatas fritas, gente, porque batata frita é uma coisa que vai com tudo, né? É, então, tá vendo? Ó, lembrei você de comprar batata frita, cara. Essa daqui não é a fininha horrorosa. Tirei daqui. Aqui, ó. Essa aqui é bem boa de drive-thru, ó. E ela parece as do Mac mesmo, mano. É. Gente, foi mal, falei merda. essa aqui que é a boa. <risos> Quase fiz o Léo comprar errado também. Ó, essa aqui que é a boa, que ela é, maior, ela é maiorzinha, ó. 4,2 kg por 12 dólares. 99 Tá muito bom, hein? 4 kg de batata frita? Acho que tá bom, né? Eu vou, eu vou dar metade pra você aí, velho. Puta merda, véio. Tem nove quilos de batata nesse carrinho, cara. Cenoura e batata, acho que são as coisas mais baratas que tem. Né? É verdade, vamos viver de cenoura e batata agora, então, que é o que tá dando. Me gusta isso. Você aqui um amigo de Colômbia também, que tá trabalhando aqui. Aí você vem aqui, pega um de graça pra você cimentar. E aí a gente já faz um amigo colombiano aqui também. Gente, a gente ficou esperando isso aqui que nem cachorro de padaria. Aí tinha duas tias na fila. Cortaram a fila na nossa frente, mais um cara cortou a fila na nossa frente Eu falei, mano, eu vou sair na mão que você assistia, velho Aí o que, que eu fiz? Eu dei um pro Léo O Léo não quis, eu vou comer dois jeitinho brasileiro <risos> E esta é a fila do Cosco de domingo Ai, o carrinho tá pesado, gente Mano, tá uma fila Gigantesca 289 dólares, olha isso, gente Só que a gente comprou muita carne Coca ó, picanha, picanha, a gente comprou picanha essa é aquela parte do vídeo que vocês pausam, ó. Dá uma pausa aqui no vídeo pra vocês verem exatamente o que a gente comprou e os valores das coisas. O que, que tem imposto e o que, que não tem imposto. O FP, é quando, quando tem imposto? O FP, aqui ó, por exemplo, o FP tem imposto. Mas a gente pagou imposto em quatro coisas FB, só, tá muito bom. Uma compra que vai durar... Essa compra aqui pra gente, só de carne aqui, deve durar uns dois meses pra gente, 290 dólares. Com uma mulher econômica, hein? Mulher econômicazíssima. Léo, vamos lá, suas compras, Quantos itens? Aqui, ó, 16 itens, ó. 16 itens, 240 dólares, ó. Aqui, ó, tanto... 609. Gente, eu tava aqui gravando o vídeo. A louca começou a gritar lá, 609, 609. O meu era os meus dogão, gente. Que eu esqueci de falar também, custa 1,50. Apenas 1,50. Apenas no Cosco, mais próximo de você, de Montreal. Quando você vier fazer o seu intercâmbio e fechar com essa pessoa maravilhosa. Essa diretora me comercial me me da Twizy, coisa linda, Olha só. Para você poder comprar aqui no curso, você tem que pagar uma anuidade do Cosco, que é acho que 60 dólares por ano. Então aí você ganha o cartãozinho do Cosco e aí você pode vir aqui comprar, beleza? Antes que eu esqueça disso. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Não esquece para dar aquela fortalecida no canal, como o Léo já falou também. E se você vier fazer intercâmbio também aqui em Montreal, qualquer lugar do Canadá, na Austrália, Estados Unidos, Irlanda, é, Nova Zelândia, fala pra com a gente. Montreal, hein? Montreal Olá. É maravilhoso. Vem para Montreal pela TUIZ. Pela Tuesday pela Tweezer. É só você falar com a gente aqui embaixo que a gente leva você pra poder conhecer Montreal e mais outros 25 países que a gente trabalha também, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! É o quê? Tchau, Ui. Nossa, entregou a idade agora. cara.